compõe com água e a vida cristã, irmãos, ela é assim. Talvez aqui essa noite existem pessoas que estão nessa situação também não tem um nome, talvez não é conhecido, talvez estás abatido, angustiado, chorando dizendo, ninguém me vê ninguém me ouve, ninguém me conhece, ninguém conhece ou reconhece o meu trabalho mas deixa eu te dizer uma coisa você está fazendo um extraordinário trabalho para Deus, e mesmo que ninguém esteja te vendo, Se Deus está te vendo, levante a sua mão e dê um glória a Jesus.